Então tá aqui pessoal, olha este modelo que a gente vai fazer hoje, é muito simples, molde disponível no site do 36 ao 56. Para fazer vocês vão precisar de chinelo prêmio que vocês encontram no site do Saia de Saia. Lembrando que lá no site do Saia de Saia também vende acessórios como esse cinto que eu estou usando. Então chega de conversa e vem comigo fazer esse modelo aqui de macacão, super fácil de fazer. Bom, pessoal, então, bora a gente fazer aí nosso próximo projeto, né? Que, como vocês viram aí no começo do vídeo, é um macacão com este neoprene. Ele é super simples de fazer. Tem molde disponível no site do 36 ao 56. E para fazer, eu usei esse neoprene lá do Saia de Saia. Gente, entra no Saia de Saia, que tem muita coisa linda. Muitos tecidos em promoção. Sério, lançamentos aí, outono e inverno, vale super a pena você entrar pra conhecer o Saia de Saia. Eu vou deixar os links aqui embaixo no bloco de informação. Pra cortar o macacão, eu vou começar cortando pelas calças, tá? Pelas calças é, é complicado, né? Pela calça, eu vou cortar aqui, ó, meu tecido. Aqui é a dobra do tecido, tá? Eu dobrei o meu tecido pra mim já tirar frente e costas. Eu sei que gera um pouco de dúvida, porque tem muita gente que quando vai cortar... Corta ao contrário, né? Corta com o lado do avesso pra cima. Eu não, gente, eu sempre corto com o lado do direito pra cima, porque eu vejo que eu tô cortando, entendeu? Então, é preferência, mas aí, tanto faz, tá? Então, no meu caso, olha, tá lado direito do tecido pra baixo, lado direito do tecido pra cima. Se você quiser cortar ao contrário, você pode, lembrando sempre que ele tem que tá... Vamos supor que você estivesse cortando do avesso. Então, tem que estar tá o avesso aqui e o avesso aqui, pra você tirar, não eu recebo muita gente falando que cortou a perna e não encaixa, porque geralmente você corta lado do direito aqui e lado do avesso aqui. Então, aí não vai encaixar mesmo, tá? Então, sempre fiquem atentas nisso. Se o lado do direito tá pra cima aqui, embaixo ele também tem que tá, tá certo? Então, eu coloquei meu molde aqui e vou cortar. Como eu estou usando o neoprene, eu não vou deixar margem de costura, tá? Eu vou cortar, então, sem margem de costura. É, eu aconselho vocês a usarem, né, o prene, porque esse macacão, ele não tem nenhum tipo de abertura. Então, tem que ser tecidos com elastano. Então, coloquei aqui meu molde e vou cortar. Eu alfinetei, como vocês podem ver, e agora eu vou cortar sem margem de costura, tá certo? E depois eu vou adiantando o vídeo aí, que eu vou cortando as outras partes, Gente, cortamos todas as partes, vamos começar a montar o nosso macacão. Vocês viram que eu cortei duas faixinhas para fazer as alcinhas, né? Aí, o que que eu fiz? A largura da alça fica a seu critério, fica bonito se você quiser cortar mais grossa também, eu gosto mais fininha. Então, olha, eu coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido, passei uma costura na overlock, tá vendo? E agora, eu vou virar ela. Pra virar, eu uso esse vira-alça aqui. Ele é muito fácil, principalmente quando você tá trabalhando com neoprene. Porque o neoprene, é um tecido mais grosso, né? Ó, aí você enfia aqui. É baratinho, gente. Acho que é coisa de, sei lá, no máximo cinco reais esse vira-alça que você encontra pra comprar, tá? Ele é um pouquinho chato, ó. Tá vendo? A agulhinha prende ali. Aí, ela fecha. Se você tiver aquelas máquinas de tricola no fixe, é a mesma agulha, tá? Só que elas são menorzinhas. Então, dá pra você virar também. Aí, você vai puxando, ó. Olha como ele é simples. E é neoprene, tá? Neoprene é um tecido grosso. Olha como é facinho de virar com ele. Já saiu a ponta aqui, ó. Tá? Então, prontinho a minha alcinha no rolê. No rolete já está pronta, tá vendo? Ó. Ela ficou nessa grossura, não fica tão fina, também não tão grossa. E ela fica toda arredondadinha, tá? Então, as alcinhas são assim que você tem que cortar pra fazer elas. Então, eu já cortei e já virei aqui uma com vocês pra vocês verem como que é, que vocês têm algumas dúvidas, né? E agora, a gente vai começar a montar o nosso macacão. Como eu disse, gente, é muito importante vocês fazerem esse macacão na malha, porque ele não vai ter nenhum tipo de abertura, tá? Ó, então, eu vou pegar aqui, deixa eu tirar aqui que eu alfinetei, mas só pra vocês verem aqui, ó. Então, tá aqui, olha, o meio da blusa... Aí, eu vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido aqui nas laterais pra costurar. E do mesmo, a mesma coisa do outro lado, tá, gente? Lembrando que o processo que eu fizer é desse lado, vocês viram que eu cortei tudo duplo. Que eu vou fazer todo forrado o meu macacão. Mesmo sendo neoprene, eu gosto do acabamento todo embutido. Então, se você não quiser, você pode pôr viés em toda a volta, mas eu prefiro fazer ele todo acabadinho, tá? Tá? laterais com laterais, e as costas, que ela é cortada inteira, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vai passar uma costura aqui pelas laterais também, fechando a sua blusa, tá? Essa parte aqui, olha, como vocês podem ver, ó, ela chega aqui e aí ela é chanfradinha. Mas na hora que você for costurar, chegou aqui, olha, segura e costura, tá? isso daqui é pra dar o bojo do peito que a gente faz, tá? Então, isso daqui, na verdade, era uma pence. Eu retirei a pence. Então, é muito importante você chegar aqui. Parou a máquina aqui, vocês vão ver que eu vou costurar na overlock, gente. Virou e costura o resto, tá? Pra dar certinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já costurei uma parte pra vocês entenderem. Olha só. Olha como dá o lugar pra gente pôr o, o nosso busto, tá vendo? Olha, ela forma... O lugarzinho certinho pra encaixar o busto. Eu não vou pôr bojo e eu não uso com sutiã. Então, é muito importante fazer isso pra ele não ficar achatado e nem amassar os seus seios, tá? Então, tá. Vamos fazer isso com a blusa. Depois que a gente fazer isso com a blusa, a gente já vem embutir. Mas vamos primeiro aqui com a calça. Nós vamos pegar aqui, vamos primeiro colocar o bolso na parte da frente, o lado chanfrado. Você vai pegar aqui, deixa eu tirar pra vocês verem aqui, ó. Vai pegar o lado chanfrado do bolso e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vai passar uma costura aqui no lado chanfrado. Passou a costura no lado chanfrado? Vem com o fundo do seu do bolso, na parte que é reta, e vai fechar esta parte e esta parte, ficando deste jeito, tá? Daí, você vai vir aqui com a parte das costas da sua calça, lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vai passar numa costura pela lateral e pela entreperna aqui, fechando totalmente as pernas da sua calça, tá certo? Agora, vamos a máquina. Gente, eu tenho overlock, então, eu passo tudo na overlock, porque o trabalho é bem mais rápido. Se você não tiver overlock e você quiser fazer esse macacão, gente, eu já ensinei aqui no canal. Então, eu vivo repetindo pra vocês que quem tem a máquina doméstica reta, dá para costurar assim. Gravei já vários vídeos mostrando que costura super bem, não arrebenta a costura. Tem segredo? Tem um segredo. Gente, vocês têm que comprar agulha específica de malha, tá? Que são umas agulhas que elas têm a cabecinha dourada. Elas não são inteira prateadas. Então, pra costurar esta malha, vocês vão co comprar essa agulha de cabeça dourada número 16, que ela vai costurar e não vai arrebentar. Você vai passar, quando for... Costuras de perna, onde tem abertura, você vai passar o ponto zigue-zague da sua máquina, tá? Se for outras partes de acabamento, é só passar o ponto reto que ela não arrebenta. E tem mais um truquezinho que eu já ensinei aqui pra vocês. Se vocês quiserem reforçar mais ainda, na parte da bobina, vocês colocam um fio de overlock, eu não faço isso, eu não costumo fazer quando eu vou costurar na máquina reta, eu costuro com a linha comum, mas reforça mais a costura pra quem quiser, tá certo? Se você for fazer pra vender e tal, faz isso, coloca então a, na parte da bobina, você coloca o fio de overlock que reforça bem mais a costura. Então, agora eu vou pra overlock, vocês vêm comigo que eu vou fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Bom, gente, vamos lá, então. Montei as minhas partes aqui da blusa, né, que ficou dessa forma, certo? Como eu disse, eu estou fazendo tudo embutido. Então, eu tenho duas dessa parte. Antes de embutir, você vai pegar a sua alcinha, vai colocar aqui em você, olha. Eu coloquei... Como que eu faço pra medir, gente? Primeira coisa que eu faço, eu vou lá e passo uma costura aqui na máquina reta... Prendendo a alcinha aqui nos dois bicos da frente, certo? Nesses biquinhos aqui. Aí, eu vou lá e provo e vejo a altura que eu tenho que cortar minha alcinha, corto. Depois, eu já vou na máquina reta e costuro as alcinhas aqui na posição certa, tá vendo? Então, você tem que medir em você pra ver a altura que você vai querer que ela fique. Agora, com as alcinhas já colocadas, eu vou vir aqui com a parte da blusa e vou embutir. Então, olha, eu vou colocar lado direito do tecido. Com o lado direito do tecido, enfiar aqui por dentro, gente, ó. Desta forma assim, ó. Tá vendo? Aí você vai colocar aqui, olha. Biquinho com biquinho, pra ficar certinho, bem acabado. E as alcinhas você já deixa lá pra dentro, pra ficar tudo embutido. Ó. Alfineta aí os bicos da blusa. Aí você vai alfinetar aqui o meio da frente também, se você quiser alfinetar tudo, pode. Eu já não alfineto, eu geralmente coloco costura, as costuras só assim, sabe, pra bater. Porque como é malha, às vezes você vai costurar, ela corre um pouco. Então, eu aconselho vocês a dar uma alfinetadinha aí, tá? Ó, e aqui no na, atrás é onde tá as alcinhas. Certo? Agora a gente vai pra máquina fazer essa parte aqui de cima. Vai passar uma costura em toda essa parte superior para deixar essa blusa toda embutida. Gente, é só passar uma costura aqui em toda essa parte. Então eu vou passar ali na overlock e já volto pra gente. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso e agora vamos pegar a calça, daí nós vamos para o overlock vocês vão comigo. Minha calça também já está montada, duas pernas. Vamos montar então a parte de baixo. Para montar a calça, você vai pegar, vai colocar. Vai deixar uma perna do lado do direito e a outra perna do lado do avesso. Você vai pegar a parte que está do lado do direito e vai enfiar aqui dentro, olha, da perna que está do avesso. Por quê? Pra ficar lado direito do tecido com lado direito do tecido, tá vendo, olha? Agora a gente vai pra máquina e vai fechar esse cavalo aqui, olha, de fora a fora. Gente, só ir pra máquina e fechar o cavalo de fora a fora. Então, agora vocês vão pro overlock, a gente vai fechar o cavalo e já vai fazer essa parte de embutir a blusa. Vamos montar agora, então, o macacão? Ó, já, já embutimos a blusa e já... Ué, dá onde saiu seu finete, meu povo? Ah, saiu daqui. E já fechamos as, duas, as pernas das calças. Agora, o que, que nós vamos fazer? Das calças, tá complicado, da calça. Nós vamos achar? Olha, na calça nem precisa, porque já tem meio frente, meio costas e costura das laterais, certo? Agora, a gente vai fazer isso com a blusa. Você vai achar meio frente e meio costas, ó, e vai marcar, tá? Como se fosse colocar elástico. Aí, você vai vir aqui, olha, e vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido, com o lado direito do tecido da blusa com calça, ó. E você vai colocar meio frente, meio costas e laterais e vai alfinetar, gente. E aí, nós vamos passar uma costura... E pronto, minha gente. O macacão já vai estar finalizado, ó. Como se fosse pra colocar... Como se fosse colocar elástico, tá? Ó, meio frente, lateral... Ó, já ia fazer cagada, já ia fazer cagada, gente, tá? Vendo? Eu tô colocando meio frente com meio costas da calça, ó, de novo. Vou colocar aqui, né, ó, tem os bolsos, então aqui é meio frente, né? E deixa eu achar agora o meio frente de novo aqui da blusa. Tá vendo como todo mundo faz cagada? Ó, vou colocar então agora aqui, ó. Cuidado só com as alças da blusa pra você não costurar ela pra algum canto aí, tá? Agora sim, ó, meio frente com meio frente, lateral com lateral... Costas com costas. E lateral com lateral. Bora passar uma costura. E nosso macacão já vai estar praticamente finalizado. Vai fazer só fazer... Vai faltar fazer apenas a barra dele, tá? Se você quiser, você pode virar duas vezes pra dentro. E passar uma costura na máquina reta, que não arrebenta. Ou você pode colocar tipo um punho do mesmo macacão, tá? Eu vou colocar tipo um punho, mas aí eu venho mostrar aqui pra vocês. Bora de novo costurar ali. Então, pessoal, o macacão já tá praticamente pronto. Vou pôr o punho na barra. Então, o que que eu faço? Eu corto um pedaço de tecido, olha, na largura que eu vou querer, né? No caso, assim, eu corto ele mais pra fazer embutidinho. Ele vai ficar nessa largura, tá? Então, eu corto uma faixa larga. Porque é a largura que eu quero. E aí, eu vou colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui pela lateral, fechando ele. Aí, ele vai ficar desta forma, tá? Eu sempre corto ele um pouquinho menor, olha. Eu vou costurar ele, eu corto um dedinho menor. E aí, na hora de colocar aqui, ele meio que franze. Mas é eu que gosto disso. Gente, olha isso. Sabe o que é isso? Sangue da minha perna. Eu fui provar o macacão, a minha gata pulou, a minha perna rasgou. Então, ignorem, tá? Foi isso agora, minha perna tá aqui sangrando. E pra quem adora, foi a Valentina, mas ela fez brincando, gente. Eu nem fico brava porque ela fez pra brincar. Então, é isso, gente. Vamos pra máquina agora fazer esse processo, tá? Eu corto dois e depois eu encaixo aqui e costuro. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final do macacão. Como vocês podem ver no começo do vídeo, ele fica bem justinho no corpo. Se você quiser que ele fique um pouquinho mais soltinho, você, na hora de cortar, deixa uma margem de costura, tá? Olha, a parte de baixo fica assim, então, tá vendo? Olha, eu corto o punho, ó. Opa, não tá focando aqui, ó. Tá vendo? Então, na hora de vestir, ele fica mais menor aqui e mais soltinho aqui. Eu gosto desse efeito, Praticamente todas as calças que eu faço de neoprene, eu faço assim, eu gosto, tá? Se você não quiser, você pode só dobrar. Você pode também fazer a calça é, boca de sino, que ela vai ficar muito elegante também. Aí fica a seu critério. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.